Olá, Marcos Liboni, médico-psiquiatra. Vamos falar sobre os transtornos ou as doenças mentais mais comuns aqui no meu canal. Olha, na antiga classificação internacional de doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde, que agora está mudando para uma nova versão, a tão famosa CID-10, que era antiga, indo agora para a CID11, Classificação Internacional de Doenças, estão catalogadas 454 doenças psiquiátricas. Pois é. Meu amigo, minha amiga, você vê o tamanho do repertório, do menu, que nós temos no nosso cotidiano, é claro que não são categorias, e aí já é um nome que eu quero introduzir para vocês, porque nós fazemos a distinção, isso ajudando muito, né e esses últimos dois vídeos, esse terceiro agora, Falamos sobre psicofobia, doenças mentais, falamos sobre a questão do estigma e da dificuldade de se lidar com doença mental. E agora falar sobre o que seriam né, essas condições e quais seriam as mais comuns. Isso também puxando a questão do diagnóstico, né, que a gente sempre está podendo abordar isso de alguma forma. É trazer informação com qualidade para vocês. Uh, nós, na, na saúde mental, chegamos a esse ponto porque foram décadas, né isso de certa forma recente, porque se a gente for pensar na história da medicina em outras áreas, o conhecimento psiquiátrico, né, que, se você for vai encontrar outras contribuições, a gente tem muitas coisas mais antigas, mas a psiquiatria como hoje você está vendo aqui, que nem eu, nesse consultório, ela é bastante recente. Para vocês terem uma ideia, os primeiros medicamentos psiquiátricos começaram a ser usados efetivamente na década de 60, no século passado. É uma coisa bem recente. Junto disso, a necessidade da gente traduzir né, um conhecimento que era visto muito pela psicanálise, pela psicologia de certo modo, não estou aqui criticando essas áreas longe disso, eu abraço bastante todo o conhecimento psicológico nas suas diversas vertentes e em muitas áreas para a gente poder trabalhar juntos, mas todo um conhecimento que ele é visto de uma forma muito mais em termos de uma funcionalidade ou aspectos do, do funcionamento mental, psicológico, simbólico, inconsciente, ele foi sendo substituído por uma compreensão mais do que nós chamamos de fenômenos, né, mas aquilo que se manifesta no sentido de agrupar determinados grupos né, de sensações, sentimentos, comportamentos e relatos das pessoas em determinadas condições obviamente passando pela forma das, da, da medicina organizar em termos de comportamentos e atitudes. Então essas 454 doenças elas foram divididas em grupos a partir das maiores alterações que nós enxergamos no nosso cotidiano. As questões que vêm de problemas orgânicos já definidos, né? Passando pela questão do uso abuso de substâncias, aí vemos a questão das desordens de pensamento, passando pelas questões de humor, passando pelas questões de ansiedade, passando pelas questões somáticas, aí vai para as questões é, de cunho de personalidade, vai avançando sobre é, retardos mentais, as doenças invasivas, os transtornos invasivos do desenvolvimento, enfim, até chegar às últimas classificações. Então a gente dividiu, né, em, como eu já tinha antecipado um pouquinho, em categorias e aí, claro, em cada situação a gente tem uma prevalência, que é o número de pessoas que sofrem dessa condição que é mais intensa que é mais presente ao longo do tempo aí só para vocês terem uma ideia inicial como o brasil é campeão em muitas coisas nós somos por exemplo o país mais ansioso no mundo tá? a população em termos de população adulta né, um levantamento epidemiológico recente feito fala que a gente passa particularmente se eu não estou enganado dos 10% de pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade e quais são os transtornos de ansiedade mais comuns as fobias mas o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, os componentes ansiosos de outras condições. E a ansiedade, já conversamos bastante sobre isso, mas ela é uma condição bastante presente, não só em doenças, mas também como tempero, que tempera muitas outras condições. Junto dos transtornos ansiosos, nós temos as depressões, né? aquelas doenças que já estão numa outra categoria ou num outro campo de observação do nosso dia a dia que fala, por exemplo, da questão do, da tristeza, da alegria, então as chamadas doenças do humor, aonde a depressão clássica, né, onde prevalece tristeza, apatia, perda do prazer nas atividades, uma série de outras é, dificuldades do, do funcionamento da pessoa que toma conta, né, da consciência dela, toma conta da forma dela movimentar a sua vida, podem ser doenças conta aí com uma epidemiologia bastante alta. Chegando a 6%, enfim. Os números eu não sou muito exato, porque também às vezes é difícil guardar tanta coisa, né, gente? Acompanha a depressão, a famosa doença bipolar, o transtorno afetivo bipolar, que já compõe, junto dos sintomas depressivos de tristeza, períodos onde a pessoa tem exacerbação, exatação de humor, tá? Vista também em outras condições, mas o diagnóstico é bem específico, a gente pode até falar especificamente sobre isso algum dia. Também temos as famosas doenças do pensamento, né, a modificação do, do pensamento e do comportamento, as esquizofrenias, ou as doenças de pensamento, os delírios, né, os transtornos delirantes também são bastante prevalentes. Não podemos esquecer, obviamente, dos, das condições de, abuso de uso e abuso de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, tá? Porque problemas de drogas, meus amigos, não são só as drogas ilícitas, onde a maconha também se insere nisso, e a maconha também é um problema sério, tá? mas também temos o álcool, também temos o tabaco, temos uma série de substâncias, né? o cigarro, uma série de substâncias que estão presentes e que trazem problemas para nós. Então, pensar em saúde mental, nós estamos pensando em alterações do nosso comportamento, das atitudes, aí das emoções, do pensamento, que tem influências de quadros específicos, mas também pode acompanhar outras questões. E se a gente começa a pensar em uma delas, vamos pensar em ansiedade, vamos pensar em algumas coisas relacionadas a a forma como a gente também está lidando com o estresse, que aí tempera tudo isso, e muitas vezes empurra a gente ao sofrimento, para a gente começar a pensar na nossa saúde. Muito obrigado, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e vamos continuar falando sobre outras condições. Até uma próxima. Ah, inscrições, vamos fazer crescer. Obrigado.